E aí? Quando quiser. Aí. e então vamos embora. Esse jogo contém cenas perturbadoras, pode crer. Estou ciente, estou aqui para isso. Luna Nova. O que você falou?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 Sangue roto, sangue vermelho pelo escuro. Campanacho. Para, para. Para de sussurrar, Bruno. Você tu... está morrendo. Eu estou? Sasso. Ferro. Pelché. Coelho. Polo em alto. Travolta.